Olá pessoal, sou o professor Ricardo dos Santos, da disciplina de introdução a conceitos de computação e nesta videoaula nós iremos trabalhar com uh, o módulo 3, dispositivos e sistemas. E neste módulo temos duas unidades, a unidade 1 é, que versará sobre sistemas operacionais e a unidade 2 sobre redes e computadores. Falaremos então ao longo dessa videoaula sobre é, os conceitos envolvidos na utilização de sistemas operacionais, o que são, para que servem, e também redes de computadores. Quando falamos em sistemas operacionais, é importante entender né, que nós sempre utilizamos sistemas operacionais. Todos os computadores que utilizamos, sejam é, notebooks, computadores desktop, mesmo smartphones, né, possuem um sistema operacional. Um sistema operacional, ou SO, ele é um software básico necessário em qualquer tipo de hardware digital que tem o objetivo de executar programas. Tá? E, principalmente, deseja que o usuário não se preocupe em ficar lidando com as complexidades de hardware, ok? Mesmo, pessoal, é, elementos hoje do nosso dia a dia como uma TV, né, as TVs digitais ou smart TVs, elas têm um sistema operacional. É por isso que a gente... Em muitos tipos de TV, você acessa aplicativos, programas, de maneira muito próxima ao que se tem no smartphone ou no, ou no computador. Da, da mesma forma, no próprio automóvel. Né? Às vezes, a gente consegue executar programas, né? é, executar aplicativos, porque no hardware digital lá disponível, né? você tem um sistema operacional executando. Okay? Então, o, o sistema operacional... Ele é um software básico, ele é necessário para que a gente possa executar programas sem se preocupar com detalhes de instalação do hardware ou de compatibilidade do hardware com o programa, ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos de sistemas operacionais mais conhecidos, né? o Windows, né? o Linux, né? para alguns aí talvez já conheçam, né? um sistema operacional muito utilizado também em computadores, Android, iOS, né, para quem usa smartphone, e o macOS para quem usa computadores Macintosh. Okay? Existe aí uma grande quantidade de células operacionais, alguns, inclusive, são, na verdade, é, versões desses sistemas aqui. O caso do Linux é mais emblemático nesse sentido. Existem várias distribuições de Linux, mas todas guardam características comuns. Talvez uma tenha mais aplicativos, outras tenham menos, ou uma tenha uma, uma interface mais agradável para alguns usuários, né? a outra nem tanto, às vezes é mais é, é, por digitação no teclado, mas todas né, se prestam a mesma funcionalidade que é fazer o controle do hardware para que o usuário possa se preocupar apenas com a execução dos seus programas. Um sistema operacional tem talvez duas atribuições fundamentais e básicas aqui, né? ele gerencia recurso, os principais recursos de hardware os principais recursos de hardware nós vamos lembrar da videoaula de arquitetura de computadores, onde eu falei sobre processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Então, esses elementos, e especialmente também os discos rígidos, né, ou memórias secundárias, eles são elementos que o sistema operacional precisa gerenciar, porque os nossos programas fazem uso desses dispositivos. tá? E, naturalmente, uma outra atribuição do sistema operacional é fornecer uma interface bem amigável, né, para o usuário diretamente e para os programas do usuário. Ao invés de pense na perspectiva de um programador, né, quando ele vai escrever o programa, ele não precisa se preocupar muitas vezes se o programa dele vai é, ser executado sobre um computador desktop, um notebook, ou um, um computador do fabricante A, do fabricante B, ou do fabricante C. Tá certo? Ele não se preocupa com esses detalhes. Da, da marca do hardware, porque o sistema operacional cuida de eventuais diferenças de uma marca de hardware para outra, ou de uma característica diferente de um hardware para outro. Tá? Então, isso é ter uma interface amigável com os programas do usuário. Nós podemos, numa visão é, mais de, de projeto de sistema operacional, pensar que o sistema operacional aqui ele tem um modo chamado modo de usuário, e ele tem um outro aqui, mais baixo nível, chamado modo núcleo, modo kernel, né? Embaixo aqui nós temos o hardware. Então, se nós pudéssemos escrever camadas, né? Você tem o um hardware do computador, né? A parte física. O primeiro software que vai rodar no computador para conseguir utilizar esse hardware é o sistema operacional. Uma vez que você tem o sistema operacional, aí os programas de usuário, né? Um tocador de música, um web browser, tá? Um software para digitação de texto, planilha eletrônica, assim por diante, aí que eles podem ser instalados e utilizados, porque o, o sistema operacional acomoda esses softwares para que eles possam usar o hardware, tá? Então, o sistema operacional fornece uma interface, né, com o usuário humano e com os programas do usuário, tá? E reparem que o sistema operacional é praticamente engloba tudo isso daqui, tá? Essas bolinhas aqui é que são os programas que os usuários podem fazer né, que o, o, o sistema operacional aceita para executar. Mas o sistema operacional é toda essa parte, essas camadas brancas aí. Ok? Bom, os SOs, né, eles permitem que múltiplos programas sejam executados ao mesmo tempo, né, possibilitando o compartilhamento de recursos. Né? Vários programas podem usar a impressora. Né? É, então, é o sistema operacional que cuida faz esse, esse gerenciamento da impressora para que diferentes programas podem, possam mandar conteúdos, né? É, e a impressora possa conseguir imprimir de todos eles, não imprimir simultaneamente, obviamente, né? Mas gerenciar que depois de um começa o outro e assim por diante, tá? Os sistemas operacionais permitem que múltiplos usuários usem o mesmo computador, né? Então, por exemplo, quando nós estamos acessando um determinado site na internet... É provável que outros usuários de outras partes do mundo estejam também acessando aquele site. Ok? Então, certamente lá no computador que tem um site, tem um céu operacional que vai gerenciando esses pedidos, esses acessos de múltiplos usuários. Tá? Então, eles que permitem né, é, é, gerenciar o hardware da máquina, né, a memória e assim por diante. Tá? Os SOs também mantêm um controle. De quem usa cada recurso, garantindo que as requisições, né, controlando as contas, né, garantindo a segurança né, para que um usuário não consiga invadir né, a conta do outro, né, gerenciando senhas e assim por diante. Isso tudo é atribuição do sistema operacional. Tá? O sistema operacional ele pode ser entendido também como a divisão de vários subsistemas. Tá? Então, o sistema operacional ele tem o que nós chamamos de sistema de arquivos, que visa estruturar o uso do disco rígido ou da memória secundária. Né? Todo computador precisa ter uma memória secundária para que os dados possam ser gravados, os programas possam ser instalados, e é o sistema operacional que vai cuidando disso. Né? Quando diz lá, olha, é, tem 80% do, do, do espaço de armazenamento aqui já está preenchido, né? é, geralmente é o sistema operacional que consegue... Né, detectar esse tipo de coisa e avisar para o seu software, para o software que esteja cuidando disso. Tá? Então, o sistema operacional precisa cuidar da memória secundária, do disco rígido, né, para que a gente possa depois encontrar os arquivos e tudo mais. O sistema operacional faz o gerenciamento da memória. Essa memória aqui é a memória RAM, ou memória principal. Lembrando sempre que a memória RAM é a memória necessária para que eu possa executar um programa. O disco rígido é a memória responsável por armazenar o programa, né? Quando o programa não está sendo usado, ok? Então, a memória RAM também, como tem uma capacidade finita, e muitas vezes vários programas, né? São ativados quase que simultaneamente, então o sistema operacional que vai cuidar do uso da memória RAM para que os programas possam utilizá-lo da melhor maneira possível. Então ele controla a utilização, alocação, desalocação. Alocação é colocar dados... Deus da alocação, retirar dados da memória principal. Tá? E ele gerencia processos. Processos nada mais é, são do que programas. Os programas, quando entram em execução, são chamados de processos e é o sistema operacional que faz a coordenação para que a cada momento um programa esteja utilizando lá o processador. Muitos computadores atuais têm mais de um processador disponível. Okay? O sistema operacional precisa ter a noção que existem vários processadores, porque aí ele consegue gerenciar esses vários processadores de acordo com o número de programas. Não adianta muito eu ter um hardware muito avançado, que tenha lá quatro processadores, oito processadores, se o meu sistema operacional não reconhece esses vários processadores. Ok? Porque o que vai acontecer? Se o meu sistema operacional não reconhece esse hardware, ele não vai conseguir utilizar. Então é como se eu tivesse, né, um... Um equipamento muito robusto, mas estou sempre usando uma menor proporção desse equipamento. Tá? Então, o sistema operacional precisa entender, precisa acompanhar toda a capacidade do hardware. Por isso que é importante sempre ter os sistema operacional atualizado dentro da máquina. Tá? Bom, saindo um pouquinho do ramo dos sistemas operacionais, o nosso intuito aqui nessa aula de sistemas operacionais foi entender basicamente sua funcionalidade, né? É... é... E, e, e saber né tudo, todo o espectro em que ele atua, ok diferenciá-lo de um programa normal de usuário. Agora falaremos sobre redes de computadores. Bom, quando falamos de redes, estamos falando a conexão de vários computadores né, para permitir que esses computadores possam trocar dados, possam compartilhar recursos, ok? Possam permitir acesso a recursos, tá bom? E para isso eles necessitam de equipamentos, que a gente chama de equipamentos de conexão de rede. Tá? bom então a conexão entre os computadores ou outros elementos de hardware por exemplo nós podemos conectar vários computadores numa impressora isso é uma rede de computadores tá porque aí eles estão usando um recurso comum ok é... então as redes se é uma rede às vezes conectado né às vezes os computadores têm um cabinho né que vão ligar um computador ao outro ou então ligam o computador a um equipamento chamado concentrador ou hub né, e Todos os computadores são conectados ali. Então, se eles estão numa pequena área e se, e se eles estão interconectados, direto ou indiretamente, isso é chamado de rede local. Se é numa área maior, às vezes abrangendo um, uma cidade, um bairro, isso é chamado de rede metropolitana e dali para frente é chamado de redes longas, né, ou WANs, que aí engloba inclusive a própria internet como uma rede de alcance mundial. Aqui naturalmente não é possível mais ter os computadores né, visíveis, que estão conectados é, pelo mundo inteiro, e muitas vezes utilizando é, diferentes tecnologias, né, diferentes tipos de cabo, diferentes operacionais e assim por diante. Tá? Bom, então a gente fala muito de rede de computadores, mas para que uma rede de computadores exista, são necessários outros tipos de equipamentos que não diretamente os computadores. E esses equipamentos são chamados de equipamentos de conexão de rede. Alguns são chamados de hubs, né? são equipamentos mais simples, apenas para interconectar os computadores e permitir né, que os dados sejam enviados para todos. Switches, né, que têm uma função parecida com o hub, mas são equipamentos de melhor desempenho. Roteadores, que geralmente são equipamentos eh, usados para interconectar computadores mais robustos, servidores com redes maiores, como a, como a internet. tá? E assim por diante. Existe uma infinidade de dispositivos de interconexão. Gostaria de comentar sobre esses três aqui, que são talvez os mais conhecidos. E vejam aqui nessa figura que nós temos vários exemplos de redes locais. Né? Nós temos aqui, olha, uma rede local por interligado aqui, três computadores. Aqui outra rede local com três computadores. Uma impressora e um computador de melhor porte chamado servidor. Tá? Aqui outra rede né? Com dois, com quatro computadores, mas eles estão separados aqui por um equipamento chamar de repetidor, tá? E, e todas essas redes locais podem, vocês podem pensar essas redes locais aqui como sendo é, é, prédios distintos, né? Todos eles se interconectam, né? Num equipamento principal, depois num roteador, e aí sim consegue acesso à internet. Repara que, às vezes, um computador aqui, ó, na, na rede local número 2 tem acesso à internet, né? Porque passa por todo esse caminho aqui até o dado aí para a internet, passa por um grupo de elementos de conexão de rede, tá bom? É... Bom, as conexões, né, embora que estejam marcados por linhas, né, nos dias de hoje nós sabemos né, que nós podemos fazer conexão à internet, conexão a outros computadores, através do, do meio sem cabo, né, que é chamado de wireless, tá? em muitas situações, às vezes usar o cabo permite uma maior velocidade, maior confiabilidade, mas para, especificamente para o acesso à internet de uma maneira geral, mais comum a gente usar o um meio sem fio. Mesmo tendo um meio sem fio, né, o wireless, o Wi-Fi, como a gente costuma chamar, que é a tecnologia, é necessário que o computador, o smartphone, né, ele tenha uma, a gente chama de uma interface de rede, é um hardwarezinho que ele precisa ter para que ele possa né, se conectar a, seja a internet, seja uma outra rede. Né? Então, todo computador ele precisa ter essa interface ou essa placa de rede okay? para que ele possa se conectar a alguma rede. Se você adquire um computador e ele não tem interface de rede nenhuma, você não vai conseguir se conectar à internet né? ou uma, algum outro tipo de rede, uma rede de um escritório, um trabalho e assim por diante. Precisa ter uma interface de rede. Tá? Uma outra questão muito interessante, pessoal, observar em redes de computadores é o seguinte... Nós estamos vendo de novo essa figura e, embora que os computadores tenham a mesma aparência, eles podem ser computadores de diferentes fabricantes, com diferentes capacidades, inclusive com sistemas operacionais distintos. ok E uma questão que surge aqui é o seguinte, se são computadores tão distintos, seja pelo hardware ou pelo operação operacional, como é que eles conseguem trocar dados, trocar informações, compartilhar recursos? É porque existe um conjunto de protocolos ou regras como quando se estabelece uma rede de computadores. Esses protocolos são camadas de software sobre o sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional também é um elemento importante para se ter uma rede, para se concluir uma rede de computador, porque ele precisa ter a, a, o que a gente chama de protocolos de rede. São os protocolos de rede, que são, como eu disse, softwares, né, que permitem tirar essas particularidades do hardware e conseguir fazer com que máquinas, mesmo que tenham fabricantes distintos ou sistemas operacionais distintos, possam enviar e receber dados normalmente, como se fossem máquinas exatamente iguais. Tá? Existe um, um conjunto de protocolos comumente utilizado, inclusive na internet. Todo computador que acessa a internet precisa ter né, esses, esses protocolos instalados, que é o protocolo TCP IP. Quando você instala o sistema operacional na máquina, ele geralmente já vem com esse suporte, com esses protocolos TCP e IP. Tá? E, e quando a gente acessa a internet, né, seja buscando uma página, seja tentando baixar um arquivo, né, é, a gente também utiliza outros protocolos como o HTTP, né, muitos de vocês já devem ter observado, né, acessar uma página, a gente digita HTTP ou HTTPS, né? Em alguns momentos a gente quer acessar um arquivo, a gente usa FTP, quer acessar uma máquina, usa SSH. Isso são protocolos de rede, né? geralmente protocolos de mais alto nível, que permite que a gente acesse determinados recursos dentro da rede internet. Tá? Então, um elemento importante quando a gente fala de rede de computadores, além dos elementos de hardware de conexão, é que se exista em cada computador os protocolos, de rede adequados né, para que a conexão possa ser estabelecida. E quero chamar a atenção aqui de vocês, especialmente para o protocolo TCP/IP, porque ele que é necessário para que a gente possa fazer, se conectar, ter um computador conectado à internet. Tá bom? Bom, pessoal, então, essa foi a videoaula sobre o nosso módulo 3 de sistemas operacionais em redes de computadores. Nós terminamos... Por aqui essa videoaula, espero que vocês tenham acompanhado e aguardo vocês nas, nas próximas videoaulas dessa disciplina.